Ô Jimmy Aoba! Pediram pra. Antes do bom dia, pediram pra eu te mandar um recado. Mano, um recado. Pra você ir lá chupar um peitinho, Jimmy. Falaram pra você ir lá chupar um peitinho lá. Agora sim. Agora, agora. Ah, é a hora que você puder. Mas aí, Jimmy, o que aconteceu? Quer explicar por que você atrasou, mano? Ó, oh, fui dormir sete 7 horas da manhã, certo? Pera aí, tá. Foi dormir 7 da manhã. Mas o que, que aconteceu? Sim. É porque ontem, depois que eu fechei a live, eu fiquei acordado uma hora, fiz o um negócio da facu e aí fui dormir. Aí eu acordei uma hora da manhã. Aí uma hora da manhã, eu fui até 7 horas da manhã. Mas meu erro, meu erro, tipo, Assim, pra eu não conseguir levantar, foi ter botado o telefone pra despertar 9h55. Aí fudeu, aí fudeu, 9h55 não tem como. Pera aí, você botou o celular pra despertar 9h55? Não, 9h55 não tem como. 9, pra não poder, poder como. jogar um duzinho com nós num rank de alt já às 10h. 10h. Não tem como, não tem como, não tem como. Assim, não tem como. Foi por isso que eu não levantei. Parabéns aí pela organização E pela programação aí O <risos> puro suco da bosta, mano Pelo amor de Deus Se você... eu boto 8h55 Dá pra dar Porque aí eu, eu ia acordar 9h30, entendeu? Nossa, então você tem mas... uma briga Com o seu despertador, mano Você não consegue E se eu falar que eu, tô, eu tenho um hack mano, Eu tenho uma tecnologia roubada Que eu aderi já no meu corpo, mano Vamos supor Se eu boto o celular pra despertar 7h da manhã 6h50 eu acordo Eu acordo antes do despertador, mano Eu não Nossa, sei porquê Mas tá o, lendo, meu, tá o meu cérebro faz isso comigo Aí já, vamos supor Se eu acordo 6h50, aí eu acordei assim e tal. Aí eu fico mexendo no celular até das 7 horas, tá ligado? Aí eu levo, aí quanto esperto eu levanto. Não sei, eu não sei como que eu faço isso, mas eu, eu faço, tá ligado? Mano, eu acho que isso, velho, eu não sou um especialista do sono, né? Mas eu acho que isso, velho, te deixa mais cansado, velho. Você, tipo, acordar, deixa, deixa. dormir, uhum. acordar, querer dormir Marquinhos. mais um pouco. Então, pô, vamos, vamos tentar mudar isso aí, velho. Vamos tentar mudar é, isso aí. É, tem que tentar mudar mesmo isso aí. Só que é muito difícil, velho. É... é difícil, velho. Tipo, tem é. horário é fixo, é muito véio. difícil. Na hora que, velho, pega os primeiros dias, pega a primeira semana, acabou, velho. Quando você vê, você tá automática ali, ó, velho. É rapidinho. Quem tá chegando aí, seja bem-vindo. Galera, sou o Kenzie. Streamo todos os dias aí na plataforma roxa, beleza? Vou matar até um bobo aqui em homenagem a vocês, ó. Isso aqui não vai dar certo tem, nunca, tem. mano. É foda isso aqui, galera. Tipo assim, eu acabei de dar meu track no top. Se eu tivesse no elo mais baixo, esse TF tomava o gank. Mas o cara sabe que eu vim do top pro mid, né? Então ele não vai tomar o gank, né, velho? Isso aqui é doideira. Ah, mano, o que, que é isso aqui, velho? O Zed startou na minha jungle, mano. Pra que, que ele fez isso, velho? Eu acho que ele roubou enquanto você tava indo no mid lá, tá? Não, não foi, porque ele já tava de blue na hora que eu vi ele aqui, mano. Nossa, ele startou. Pô, qual, satana, qual satana, é a brisa não. do cara, startar na minha jungle, galera? Mas pelo menos eu peguei double aronguejo, né? Mano, morre nós dois aqui, velho Será é que nós matamos esse cara, velho? E aí, Jim, você acha que mata ou não? Calma, calma, calma, que eu tô num duelo intenso aqui, velho Vai lá, vai lá, matamos Deu boa, deu boa Não, o Zedão foi aí, mano Eu não vou nem tentar roubar a jungle dele, esse pai Essa catapa aqui eu vou ter que roubar por Prime Aí, ó Olha lá, galera, já compensei o fato da, do Zed ter startado na minha jungle Ele startou na minha jungle, ele pegou três campos meu embaixo Eu peguei dois Aronguejos Então eu fiquei um campo negativo, né, comparado a ele Só que aí, eu... Eu peguei XP de Minion Top e duas Gold de Barricada Então tá ok, só que aí eu perdi o Dragão nisso, né Ô, Jimmy, faça o play aí o Hot Faralto. Sem... Ela tá sem flash aqui, se eu não me engano, mas Então vamos dive, vamos divevar, vamos divar. Tem Juninho, tem Juninho. O foda é o da um Dali, DF, tá Dali. Dali. TF. -SR, TF sem R, sem R. Eu tô aqui com que... faz, nem... faz nem um minuto. Nossa, eu também me deu um bloco, Marquinhos. Calma que eu tô pegando outro stand. Relaxa, nós mata aqui, tá só. Deixa eu jogar. AI oh, Meu sabe, Deus, sabe. olha eu jogando LOL, velho. Deixa, deixa, matei, deixa, deixa, matei, go. matei. Nice. Caramba, isso foi bom, mano. Tá mais da wave. Vai curando, que vai matei, curando. Quero Quero, quero, quero, quero, quero. Ah, Jimmy! Ele tirou muito dano. Ele tem Thunderlord. Mano, por que você tá com medo, Jimmy? Não sei, eu sei que eu tô. Caralho, aqui. Jimmy, na moral, velho. Oh, oh, ele é Romeiro, eu o cara. <risos> mas, todo dia eu falo isso, mas tipo, eu não tanco, mano, o Jimmy que esse tarquinho dele fazendo assim, ó, com a geminha dele lá, ó. Só arrebentando auto-ataque, velho. Ó, tô aqui, Mas o não bate no, já, já Você já vem? no aqui, velho, que isso? Não, vai não, tem aí, que defender tá a hora aqui. Cara, isso vai lá. Nossa, o tô caiu. Mama ele, pai. Nossa, o cara não flashou, velho. Se de não flashou, mano. Nossa, eu caguei no cara, de... meu Deus! Fazer ele. Ó, tô aqui, ó. Quer fazer um negócio com esse cara aqui? Não? Se tiver flash, fodeu. muito medo de se matar, velho. Vai que lá, que não puxa aí, puxa o negócio aí, puxa o negócio aí. Ai! Ele tem Ele ult, tem esse que é o problema. Ah, matei, matei, matei, matei. matei. Nice! Ó, oh, o Julinho dando muito dano, muito dano, muito dano. Worth, mata, worth. mata ai -se, galera. Ah, mano, se não desse tempo do Zed Militar eu saía vivo, só que eu demorei ter reflexo aí. Mas tá ótimo, tá ótimo. É. tanto que o mercado do futuro é bom, ó, galera. O quanto eu tô usufruindo dele será, ó, 200 de gold, né? Que ele vai me dar de, de, de, de, de agiota, né? Olha lá, comprei, olha lá. Só que aí negativou com menos 250. Comeu 50 de juros ainda, essa carniça aqui, né, mano? Vamos embora. Ó, oh, você tem esse bilunga, bilunga, bilunga. Tenho, tenho, tenho. Tá morto, então. Mano, é muito forte isso É muito forte Joey você fala? Aham, é muito forte E você é outros um poucos aí É porque você tá treinado já, né Mas tipo assim Com você, né Já tá na sincronia uhum. Mas quando Eu jogo o Chaco do raio Lá é sofrimento véio. Ah, mas é de é, é, que nós tá comunicando também, né velho Aqui isso facilita muito Mas tipo assim Quando eu vejo um Chaco Já indo pra cima assim Eu mando Só que tipo Ele só... quer tacar a faquinha, tá ligado Ao invés de só estunar, é... por exemplo Se fosse um Chaco do Rayal Ele só tacava a faquinha Mas você não Você sabia que conseguia estonar Sim, aí ali eu stunei, dei o dano, pus auto-ataque, depois, tá e depois a, faquinha. a faquinha, que aí dá mais dano, Sim. tá ligado? Eu vou puxar esse mid que eu vou subir. Tá, eu ia tentar solar o cara, mas eu nem quis tentar. Ah, notaram, o Shakhtar que quebrou é aqui, família. Ó o Xaverinho, mano, achando que me sola. Ó o Xaverinho, time. Você é tá apavorado, velho. É, o chaveirinho foi, Chaveirin foi de beijo e não foi não, ele flashou Ele cagou na sua cara, mano Cagaram em mim, mano O que, que será que eu podia ter feito de melhor ali, galera? Alguém consegue falar, Nossa, mano? Acho que era pra eu ter tacado a faquinha no chaveirinho logo, mano Mas assim, o tá tacou o shield no chão Eu esperei o shield dele cair, tá ligado? Pra depois tacar a faquinha Acho que eu podia ter tacado a faquinha logo Acho que esse foi meu erro a única coisa que eu consigo pensar É, ele se matou ali, os caras aparecendo no ar e continuando pra frente, velho Ah, Jimmy Pegou, pegou, pegou, pegou Nossa, Tadinho, ele tá desesperado, você tá percebendo que ele tá desesperado também? <risos> você percebeu, você sentiu o desespero <risos> dele, né? Sentiu, esse W dele deu uma pegada, velho O cara bateu de cara na paçoca ali, mano Só sai, só sai Nossa, pra onde vai sair? Não sei, velho. a gente não sai, a gente luta Tô lutando, tô lutando, tô lutando, o Juninho tá indo, o Juninho tá indo Salve, salve, Patu, Luca, brigadão pelo seus seis meses de ressamisão com a gente aí, meu lindo só agradece o apoio, papai. Cadê o Juninho, Jimmy? Não sei, velho. O Juninho vai morrer aqui, ó. Vai dar uma baita dano. Calma. Jimmy! Não tô, mano, eu tô só o pó da rabiola. Ó, esse pra box aqui, Zé! Tamo, corta matando os TF aqui. Nossa, vai. Jimmy! Ó, a box! Caramba, mano! Falar que as boxes não foi chata, falar que não deu incomodada nessa luta, hein, mano? Ó, oh, o bagulho mid aqui. É ficar separado, velho. Peguei uma colher. Vou jogar nessa box aqui, ó. Oh. Tem outra aqui. Ó, oh, faquinha. Tem mais uma é, é aqui. Com lad, vai incomodando. Boca, mas continua, nós continua. O fato é que a caminho não tem TP se estourar uma big luta, mano. Mas vai jogando, vai jogando. Boa! Ah, só tá de longe. Calma. Eita, nossa, é F, né, no Tarek Tá aqui minha faquinha no cara ali. Matei. Ixi, fudeu. O cara ficou bravo aqui, Dim. O cara ficou bravo aqui, Jimmy. Nossa, você, você, O você cara foi que ficou bravo aqui. Não, mas tá suave. Ó, as box. Tem mais, tem mais box aí. Tem mais, tem mais. Vai jogando e, com as box. É só box calculado, ó. Se tiver outra ali. Caralho, galera, cagamos no cara esse jogo, hein, mano.